Olá, sou Osmar Moreira de Souza Jr., professor do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da UFSCar e do Proef, Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional. Em 2010, elaborei um jogo que batizei de futebol generificado, por conta de sua potência, para abordar, a partir do futebol ou futsal, as desigualdades de gênero na sociedade. Pretendo apresentar a vocês o jogo em duas etapas. Primeiro, vamos conhecer a estrutura e as regras do tempo de bola rolando do futebol generificado. E em um segundo momento, descrevo brevemente a roda de conversa que acontece após o jogo, que é o coração da experiência. Vamos às regras. Como já adiantei, o futebol generificado é um jogo que tem por base o futebol ou futsal. Você pode jogar em espaços diversos, mas para tornar mais didática a explicação, vamos tomar como referência uma quadra de futsal. Basicamente, a quadra pode ser dividida em dois tipos de espaço. As áreas defensivas de cada equipe, que podemos chamar de área privada, e todo o espaço entre elas seria a área pública. Ao invés das traves, são colocadas nas linhas de fundo conjuntos de alvos, que podem ser minicones ou garrafas PET, por exemplo, distribuídas de forma espaçada, como se fossem pinos de boliche. As equipes devem ser formadas por duas meninas e quatro ou cinco meninos cada. As meninas deverão atuar apenas nas áreas privadas como defensoras. Os meninos não podem entrar nas áreas privadas de nenhuma das equipes. Na área pública, em um jogo muito similar ao futsal convencional, eles se enfrentam com o objetivo de acertar e derrubar os alvos defendidos pela equipe adversária. Cada alvo derrubado contabiliza um ponto para a equipe atacante. As meninas ficam obrigadas a repor a bola em jogo antes de reorganizar os alvos. Sendo que, caso mais alvos sejam derrubados nesse intervalo de reorganização, a pontuação da equipe adversária é dobrada para punir a demora das meninas. Após algum tempo, em uma segunda etapa, novas regras são acrescentadas ao jogo. É concedida a possibilidade de as meninas saírem da área de defesa para participarem do ataque, com a restrição de que apenas elas podem proteger os alvos defensivos. Além disso, a pontuação das meninas vale apenas metade da obtida pelos meninos, ou seja, cada acerto contabiliza meio ponto. Após mais algum tempo, em uma terceira etapa, altera-se outra regra, determinando que as meninas serão obrigadas a sair da área e atacar quando suas equipes estiverem com a posse de bola, sendo ainda obrigadas a retornar para a área defensiva toda vez que seu time perder a bola. Bem, estas são as regras do futebol generificado. Após o jogo, vem a parte principal, a roda de conversa na qual cada um elabora suas experiências, articulando a vivência corporal da qual acabaram de participar com suas histórias de vida e sua apreciação das desigualdades de gênero emergentes da sociedade em que vivem. Podemos iniciar a roda perguntando como cada menino e cada menina se sentiu no jogo, esse espaço para a expressão dos sentimentos é fundamental para a reflexão mais sistematizada. Perguntas do tipo, por que você acha que sentiu raiva? Ou, em que momento você se sentiu injustiçada? Poderão ajudar a colar a experiência vivida com as discussões sobre desigualdades de gênero no quadro social mais amplo. Após essa primeira rodada de perguntas mais ligadas aos estados emocionais, podemos partir para aquelas mais gerais de âmbito sociocultural. Quais as semelhanças entre os papéis desempenhados por meninos e meninas no jogo e aqueles desempenhados por homens e mulheres na sociedade? para tratarmos do ideal da mulher cuidadora e do macho-provedor. Como poderíamos representar os espaços de jogo do futebol generificado em nossa sociedade? Poderíamos abordar nessa questão o espaço da área que representa a área privada da casa, que é de responsabilidade das mulheres, enquanto o homem domina o espaço público do mercado de trabalho mais valorizado socialmente. Como poderíamos relacionar com a nossa sociedade o fato de apenas os meninos fazerem os pontos e as meninas ficarem restritas a cuidar dos alvos de defesa? Nessa questão, podemos tratar do espaço público que representa um privilégio masculino e o fato deles fazerem pontos no jogo pode ser relacionado ao trabalho assalariado, que na sociedade capitalista é tido como aquilo que dignifica o homem. O que simboliza no jogo a possibilidade das meninas passarem a sair da área de defesa para o jogo de enfrentamento, e o fato delas continuarem a se responsabilizar pela área de defesa. Bem, nessa podemos discutir é, a representação das mulheres conquistando espaço no mercado de trabalho, mas pagando o preço de continuarem responsáveis pelo trabalho doméstico e o cuidado dos filhos. Exercendo, assim, duplas e triplas jornadas de trabalho. Na outra mudança de regra, com a obrigatoriedade delas saírem para o ataque, podemos discutir as mulheres que não têm a dupla ou tripla jornada como uma opção, mas como uma necessidade. Como analisar o fato dos pontos das meninas valerem apenas metade dos pontos dos meninos, frente à participação dos homens e mulheres no mercado de trabalho? Bom, nessa questão a gente pode considerar que apesar delas conquistarem espaço no mercado de trabalho, as mulheres recebem salários menores do que os homens para exercerem as mesmas funções, muitas vezes com formações superiores e que elas são as primeiras a serem demitidas em momentos de crise e de sofrerem discriminação para ascender aos cargos de liderança, enfrentando uma espécie de teto de vidro. Enfim, são essas e muitas outras perguntas que podem ser feitas a partir da vivência do jogo para proporcionar reflexões sobre as desigualdades de gênero na sociedade de uma forma mais ampla, ou mesmo no esporte, como as diferenças de premiações e salários entre atletas, homens e mulheres. O ponto de convergência da discussão pode ser feito a partir das experiências pessoais da turma, com temas do tipo, e em suas casas? Como são as divisões de tarefa? Meninos e meninas dividem tarefas domésticas e têm as mesmas oportunidades de praticar esporte ou de tempos de lazer? Isso pode ser diferente? Como seria uma divisão equilibrada e democrática de direitos e deveres de meninos e meninas nesses aspectos? E em nossas aulas de Educação Física? Meninos e meninas são tratados com igualdade? ou existe discriminação daqueles que têm direito ao jogo e dos que não têm? O que isso tem a ver com toda a discussão que tivemos sobre desigualdade de gênero? Podemos dizer que as meninas, que não têm a mesma habilidade do que os meninos para jogar futebol, por exemplo, teriam essa maior dificuldade por condições de natureza biológica ou seria por fatores culturais das diferenças de experiências? Pois bem, já deu para entender onde queremos chegar, né? Para fechar a proposta, uma sugestão é replicar o jogo, mas agora com os meninos assumindo os papéis defensivos e as meninas jogando no ataque. Este relato é apenas um ensaio sobre como pode se desenrolar o futebol generificado que construí a partir de uma série de experimentações e conversas com colegas. Certamente, na realidade de cada um, o percurso dessas reflexões tomará, tomará caminhos distintos, enriquecendo ainda mais esse conjunto de experiências.